Por fim, vamos falar sobre publicação digital. Os documentos editoriais digitais podem ser lidos em diversos dispositivos digitais e ainda incluir arquivos de áudio, vídeo e conteúdo interativo em alguns formatos. Por diversos tipos de editores de texto e editoração, como o InDesign, o Scribd ou o LibreOffice, é possível gerar arquivos de publicação digital no formato EPUB, o HTML ou até mesmo no PDF. A escolha do formato dependerá do tipo de acesso e dispositivo que serão utilizados, o formato de layout fixo ou fluido, que irá privilegiar um ou outro tipo de conteúdo textual ou de imagem, e ainda o tipo de publicação que será projetada. Aqui, encerramos nosso capítulo sobre algumas funções básicas do InDesign. Para saber mais sobre o tema, visite nossa lista de links e referências sobre publicação digital.